Olá, meus amigos, meus irmãos. Você sabia que o maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de identidade? É impossível levarmos uma vida sem perdas, sem decepções, sem frustrações. Sempre perderemos coisas físicas, como carros, casas, inclusive até pessoas. São coisas visíveis. Mas o problema é quando as perdas são invisíveis quando são no interior, quando perdemos a esperança, quando perdemos a motivação, quando perdemos o desejo de viver. E às vezes não podemos demonstrar isso por causa do status, por causa da posição em que ocupamos, por causa dos filhos. Você já se sentiu assim? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando é escrito uma carta para a igreja de Sardes, uma frase no versículo primeiro do capítulo 3, que essa frase é Tens nome de que vives, mas está morto. Quantas pessoas estão vivendo nessa condição? Nome de que vives, mas na verdade, na grande realidade, estão mortos. Pessoas que vivem de aparência. Você vai olhar às vezes na rede social e são fotos de uma falsa aparência. Você, ao assistir esse vídeo, eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Deus não quer apenas que você tenha nome de que vives, Deus quer que você tenha vida. Deus quer que a vida de Cristo seja gerada em você. Você precisa tomar uma decisão se você vai fazer com que as dores do seu passado sirvam para você ficar lamentando ou se, ou se vai servir para você projetar ainda mais o seu futuro. Acredite que a sua dor, as dores que você passou, te farão crescer, serviram para te fazer crescer. Igual o povo de Israel. Quanto mais o povo de Israel era oprimido no deserto, mais eles cresciam mais eles se multiplicavam. Veja o que está escrito em Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Muitas pessoas me procuram para aconselhamento com indagações, como por exemplo, pastor, por que quando eu comecei a fazer o certo, por que parece que piorou a minha vida? Nós precisamos entender o seguinte, quando você precisa construir um edifício, um edifício novo, em cima de um edifício velho, é impossível criar algo novo em cima de algo sobre ruínas. Primeiro você precisa colocar abaixo. Por isso, aparentemente, quando você toma a decisão de fazer o certo, aparentemente vai piorar. Mas na verdade Deus está construindo um lindo edifício. Por isso não se espante quando as ondas da vida se levantar, quando o mar da vida se levantar, quando você tomar a decisão de servir a Deus é porque Deus está construindo um lindo edifício na sua vida. Inclusive o próprio José teve dois filhos, cujo primeiro ele chamou de Manassés, porque ele disse que Deus fez ele esquecer a terra do sofrimento. Muitas pessoas não evoluem porque eles continuam lembrando da terra do sofrimento, continuam presos no passado. Como que você vai andar para frente se você fica preso no passado? José colocou o nome no primeiro filho de Manassés porque Deus fez ele esquecer ele liberou o passado, Deus fez ele esquecer a terra do sofrimento. E só após ele esquecer a terra do sofrimento, nasceu o segundo filho chamado Efraim. Significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vejam duas situações, dois períodos da sua vida. Efraim, que é um tempo novo, onde Deus vai fazer você crescer na terra da sua aflição. Mas para Efraim nascer na sua vida, o período do Efraim nascer na sua vida, o período onde você vai crescer na terra da sua aflição, para que ele nasça na sua vida, você precisa primeiro fazer nascer o período Manassés, onde você vai esquecer, liberar o passado, perdoar pessoas, perdoar a si mesmo, para que então venha um tempo novo de refrigério para você. O maior problema dos seres humanos não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de identidade, a falta de propósito. Sem propósito, a vida se torna apenas um movimento sem sentido. Você talvez deve estar se perguntando, mas pastor, como eu descubro o meu propósito? Eu gostaria nesse vídeo de te passar alguns ingredientes para você descobrir o caminho, a jornada, para poder identificar. E o primeiro segredo para que você descubra o seu propósito, anote isso você deve se livrar da maneira como você se enxerga, a maneira como pessoas do seu convívio projetaram em você. A imagem foi plantada em mim desde a minha infância. Foi plantado em mim medos, traumas. Geralmente esses complexos, esses traumas foram gerados através de pais, através de tios, através de avós. Pessoas mal resolvidas geralmente plantam em cima dos filhos complexos e nós crescemos com essas imagens distorcidas. Somos frutos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. E Número dois, esse é o segredo. Eu tenho que entender, eu tenho que descobrir o que Deus diz a meu respeito. O que Deus pensa a meu respeito. O que o meu Criador fala de mim. O que o meu Criador fala sobre mim. O que o teu Criador fala sobre você. Veja o que está escrito no Salmo 139, no versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. O salmista está falando que muito antes de você nascer, os olhos do Senhor viram você. Inclusive Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. A palavra santificar quer dizer separar, tome posse dessa palavra, se você se considera um filho ou uma filha de Deus, a Bíblia está falando que antes que os teus pais te vissem no hospital pela primeira vez, a Bíblia está descrevendo que Deus te separou lá no ventre da sua mãe. O que a Bíblia está falando é que não foram os teus pais que viram teu coraçãozinho bater na ecografia pela primeira vez no ultrassom. Mas foi Deus que te escolheu, que te separou no ventre da sua mãe. E aqui está dizendo em Jeremias 1:5 é que Deus escolheu você para que você não se adaptasse ao mundo, para que você fosse separado, isolado, para uma boa obra. Deus escolheu você para que você fosse um representante de Cristo na Terra. Essa é a sua real identidade. Em Gálatas 2:20 Paulo escreveu: Já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo está falando, eu não cedo aos padrões deste mundo, não cedo aos padrões da mídia, aos padrões da minha cidade. Significa que eu não ando mais, mas Cristo anda através das minhas pernas. Eu não enxergo mais, mas Cristo enxerga através dos meus olhos. Eu não escuto mais, mas Cristo escuta através dos meus ouvidos. Eu não falo, mas Cristo fala através da minha boca. Você consegue entender isso? O que importa realmente é o que Jesus Cristo fala que você é. O que Deus diz a seu respeito. Você já pegou algum objeto tecnológico? É, você já comprou algum, algum aparelho, algum objeto na loja e tentou montar sem o um manual? É difícil, né? Assim somos nós. Você quer descobrir o ser humano? A maneira mais fácil é perguntar para o inventor do ser humano o fabricante do ser humano. O fabricante do ser humano é Deus. Deus é o Criador. Deus é o autor da vida. A maneira mais fácil de entender a sua vida é perguntando para o seu Criador. Jesus diz que Ele é a porta. Portanto, nós temos que passar por Ele, entender os passos de Jesus, entender como Ele andou nessa terra. Ele disse que estaria conosco todos os dias e agora é interno. Quando você conhecer o Jesus, você vai se conhecer. Pois o dia que você realmente beber da água que ele der, rios de vida fluirão de dentro de você. Comece a mudar o mundo mudando o seu interior primeiro. Mude a sua mente e o mundo mudará à sua volta. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a divulgar a Palavra de Deus. Ative o sininho também e receba as notificações e se possível, deixe os seus comentários. Estarei muito honrado com os seus comentários. Deus abençoe a sua vida poderosamente.